Ó, oh, bem, tá pronto. Não passa assim, não, seu João. Olha oh, oh, o seu João passando ali que nem o velhinho. Olha lá, que nem ah, o aí, velhinho. Seu João, para de graça. Bom, pessoal, agora a Madalena vai. Isso aí é porque estão mexendo numa caçamba ali, viu, gente? Eles estão trabalhando ali numa caçamba. Então, essas pancadas é normal. Eu tô adiantando o almoço porque o Cícero ficou pra lá, só pude mostrar dessa parte pra frente. Já adiantei as panelas, tem três panelas aqui, eu faço e feijão e peito de frango. Vou lavar minha mão ali para ajudar no que é. eu puder aqui. Então corta o peito de franja pra mim. Não repara minha tosse não, gente. Eu peguei, tomei gelado, me fez mal. Eu tô até agora tossindo, viu? Já tomei xarope, mas... Ainda continua, viu? que isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu um sabor de lavagem. Tudo bem? Hoje o pessoal vai nos assistir fazendo comida. Você é calor? Fogão agado. um agado, gente. É, fogão agado. Hoje não terá a além. Ela preferiu que fizesse aqui, então vamos fazer aqui. Patrô Amanda, né? A gente obedece. O rapaz achou o cheiro do outro falou? Uhum. Eu não que estava vazando. Ah, sim, eu vi que ele não estava normal. Agora eu vou ter que colocar de volta e. Ele me mostrou que fica forte tem aquelas. aquelas bravas de segurança que tá estão ali do lado. Ela abre, ela abre bem? T -t Totalmente, porque. Vou encostar para carregar. Onde que está o feijão, seu João? Eu vou pegar a beira dele. Isso aí é arroz? É. Bom, meus amigos, eu e Madalena, a Lívia, Dona Nelly, seu João. Vamos preparar o almoço aqui na casa da Dona Nelly, do seu João. Só que hoje vai ser usado o fogão. Agasta, tá? Não vai ser o fogão a lenha, não. Eu já coloquei o arroz no fogo. Vou temperar o feijão agora. Quer dizer, põe na panela aqui. Acho que já tá temperado, né? Tá temperado. Vou dar uma vou da mais vez. uma vez. Cara. A senhora quer que põe outro de molho, dona Né? É, eu vou, vou pegar, pegar eu lá vou daqui aqui a, a pouco. Na geladeira. Deixa eu colocar lá. Você quer que eu lavo essa lava-se? Não tá todo, já. É? Dona eu não jogo isso aqui fora não, viu? Ah não, eu também não. Não, mas essa aí é a parte mais gostosa. É a, a parte do miolo, né? Nossa, é uma delícia. Eu amo esse, esse miolinho aí. Eu vou lá, a vental, hein? então <risos> não tem não trouxe a um vental a chuva só tem vental é. a no nossa tem assim, a é vental ah, mas tá bom. eu falei que hoje vai dar uma uma, uma parada a chuva, né? lá pra cá tá tava... bom o calor não tava bem estranhando Lá, lá em Lívia, todo o tempo nós ficamos lá pegamos chuva. É, todo falei, dia choveu. Falei pra ela. Ai, linda. Você viu tamanho que o não Você não acredita? Ele Aqui, aqui vai Ah, correria do dia a dia, né? Então a mudança já veio toda então. Já veio toda. Ela sai amanhã tudo. Mas quem leva ela? Hã? Quem, leva ela? Hã? quem leva ela? Ela mesmo, vai de carro, sim. Ah, vai de carro? Ela trabalha, ela trabalha de.. Ela se... O serviço dela de lá é... Ela trabalha de. Um escritório lá de uma firma, mas ela vai para tudo quanto é lado das firmas aí da redondeza. Hum. Ela vai para Americana, Sumaré, Piracicaba, tudo isso. Já foi até Minas Gerais? Né? É, foi Minas Gerais. Quantas vezes ela já foi? A menina é a Ladina, meu Que bom que é Minha ela é descansada, né? Ela é. Esse dia tem a foto, Ela no meio dos dois patrões. É bobo da pessoa querida, né? E ela é mais perto, né? É. Só que ela não brinca com ela, não. É? É o madeira? Olha aí, meu celular tá onde? No carro? Eu vou dar uma pro rapaz, tá? Eu tenho o um telefone ligado. Eu não vou melhor. Eu vou dar uma desligada aqui até você adiantar aí, tá bom? Depois você volta aqui e liga. Seu João tá aproveitando aqui uma coisa que quando eu era criança eu fazia muito. A canequinha dele aqui, ó. Eu fiz muito isso aí, ó. Aqui tem pão, leite, leite e café. E eu aprendi a fazer isso com a tia minha que já é falecida. Um dia eu cheguei lá e falei assim, ó. Oh. Ela falou assim, oh, meu eu sim. Falei, oi tia, você tá com fome? Eu falei, tô, criança tá sempre querendo comer as coisas. Ela falou, vou fazer um lanchinho para você aqui. E fez isso aí, ó. Pegou pão, picou dentro de uma canequinha. Na verdade, nem canequinha não era, era uma lata, uma lata de, eu acho que de tomate, elefante, um negócio assim ervilha, coisa assim porque na época nós não tínhamos essas canequinhas charmosas assim não, de alumínio não aí ela pegou, colocou pão picado lá dentro e aí colocou café, o seu João tá com leitinho ali ainda, ela colocou café gente, a minha tia já foi embora e até hoje eu gosto de fazer isso até hoje quando eu tenho oportunidade eu como assim ó eu gosto de café com farinha café com farinha com também é, é, eu gosto mais com farinha de mandioca daquela farinha de mandioca deusa eu gosto daquela amarelinha, de milho mesmo. É. E aí, ó, tá comendo de boa, isso sossegadinha, se alimentando. Não sai o almoço, né? Dona Nélia tá preocupada com a vida, gente. Dá uma olhada na Dona Nelly ali, ó. <risos> aí, ó, tá preocupada, lá. lá. Mas tá pensando no que também, né, Dona Nélia Coração dos outros, terra que ninguém anda? É, verdade. Né? Enquanto isso, Madalena tá ali, ó. Na luta. <risos> Dando o maior grau aqui, ó. Fazendo papá. É, que beleza, não? O que, que nós temos aqui já, Madalena? Arroz. Arroz. Nossa, tá quase pronto. Pronto. Opa, um arrozinho. Opa. Calma, não. tá com muita pressa. Isso. Hum. Vai lá agora. Feijãozinho. Feijãozinho. Hum, meu Deus, que beleza. E um franguinho na panela. Hum, você tá apaixonada. É tá até cantando. Oi? E a salada aí? Ah, e a salada daqui a pouco vai ser temperada para gente começar é. a... Nos ali, ah, a Lívia foi ali colher uns tomatinhos Se se tiver bastante eu vou fazer uma salada de repolho com tomate. Se Mas o meu repolho, você deixa só repolho? Pode ser? Se não, você come só repolho, deixa o tomate. Isso. Não, não, não, mistura não. Ah, neguinha. vai misturar. Mistura não. Não, eu não a, o, o meu você, deixa separadinho? Não o o meu você não. deixa separadinho? Não tem como misturar o tomate. O meu você deixa separadinho? Tomate. Deixa eu ver, Lívia. Deixa eu ver aí. Ah, mas já ajudou aí. Pelo menos não vai ficar lá. Tá vendo? Pelo menos o vô vai comer um tomate com o repolho. Que racenta. Oh, a Madalena tá gente... dando um talento ali. Já já tá, tá pronto. pronto. Tá, tá pronto já, né? Tá é, Que é. bom. Agora eu vou temperar a salada. O um limão aqui. E temperar a salada. interessante, Dona Nele, que a gente vai estar se acostumando a levar pouca coisa no motorhome, sabe? Hum. Então a gente vai, vai num lugar, faz uma compra lá, por exemplo, de um pacote de, de arroz, né bem? Dá para dividir nas vasilinhas e guardar lá dentro, então não precisa levar muita coisa, vai terminando a comida, a gente vai para na cidade, cidadezinha e compra lá, coisinha pouca, não precisa tá é estar muito preocupado. Dona Nele, não é muito? Tem que agora? Não, quer não quer experimentar? Não, o suco? Depois experimenta. Vai ter que fechar ele, ou, ou Misturar aqui. Ah, Bom, aqui. Bom, agora nós vamos almoçar. O seu João já tá pegando a parte dele ali. vou, vou servir dona Nelly, vou servir a matrona. Vai, vai servir mesmo, merece. O seu João já tá preparando o dele ali, ó. E ali está a benção de Deus, que é o nosso alimento. Lívia, vai preparar seu prato também, filha? Vai? Não, eu só queria mostrar isso aqui pro senhor. O que, que é? Lago de fúrbios. Ah, sim. Subiu bastante água, né? Uhum. Isso é bom. Valoriza muito o nosso pedacinho de chão lá. Isso aí, pessoal. Vamos almoçar agora que está na hora. Naquele caso amarro o bag. Amarra na árvore. Na árvore, Nas alças. É, daí vai eu, eu, eu tocando o caminhãozinho para frente. Aí a, a corda vai puxando para trás. Vai puxando trás Lito, cuidado, você vai acabar derrubando aqui. Coloca aqui, ó. Tem, Tem que a cadeira que pegar. Lá. pegar o quê? Tem que pegar. a o... cadeira, lá, Tem cadeira aqui. Tem Pegar os copos. Ah, eu Esse aí é seu? É. O cara está ajudando o cliente lá. O cara está ajudando o homem. E esse cachorrinho branquinho aqui apareceu com ele. É do Miguel, do menino, do meu neto, Ah, do meu Deus, com ele, ele fez. Ele vai procurar o menino lá no quarto. <risos> Ele né, é nem um Filho do Kleber, é o Filho do Kleber, né? É. Tem um dia mais, nem só aquele dia lá Chama o Jean Miguel também, se gosta de celular, o Miguel também. Se deixar, não come, não dói Não Se deixar, não come, Não, se deixar, fica mas não um baile, não dormia Escuta, nesse caso, o que vocês fazem? Toma da mão dele e chora. suco Eu falei assim, quando o crepe dorme, a gente fica tucando esse boneco aí, né? Agora que ele que dorme. Mas é a mulher assim assiste. Não é bom né, chão. Não. Quero ficar brava com ele. Eu dou a culpa da mãe que deixa, né? A mãe não espera o telefone? Pois o senhor. Eu vou colocar o deixa, deixa. Tá, carne, tá? Tá, sim, quer. Deixa. Faz uma de costas? De costas? De costas. De costas? De Filmou eu comendo, falei. Já filmou comendo. O passarinho tá leve, hein? É, falei. Bom? Agora que eu tenho uma comida, vai cortar de verdade. Se tivesse que fazer, ia falar assim: você era pra ir morrer fome, sua fome. Não trabalhava nada. Mas com isso aí já <,odka> okay. ah, é engraçado. Com o trabalho? Espera, perguntei eu nem bolo, É, então Como é que se chama isso daí? Quando você ouve. O senhor, Ela não está. Ela não tá falando fogo, pagou. Tá ela não está falando. Não. Então se chama se onomatopeia. Você ouve dentro, você sim, e você fala assim ó, tá parecendo que eu tá falando, fogo, apagou, e não entanto não tá, o BTV, BTV, não tá falando BTV, mas na, no, no nosso cérebro dá para entender. É, mas tem um galo, mesmo. Que... chama-se onomatopeia. Tem um galinho, o um galizé que cantava aí, quando ele dizia que ele falava assim, a mim, tá eu já que ele falava isso. Então, <risos> o que é o onomatopeia? Aqui está. Ok, Google, o que é onomatopeia? Não está entendendo. Onomatopeia ou mimologia é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som por meio de poder. Olha lá. Olha aí. Uhum. Muito, muito de animais. É, eu falei aqui, mas não foi a menor coisa que nada né? Eu se que falei se, pés, se o meu o... era... Eu fui ter certeza do que eu estava falando Mas eu sabia que era o meu matropé Mas pés. eu que falei para você primeiro Eu que perguntei que, qual o nome que se dá para... Hum. Menina, Eu então, quis ter certeza do que eu estava falando menina, menina. Para não levar você para o um mau caminho hum. Hum. Hum. Porque eu vi a banda fora vir aí fazer esse serviço. Entendi, né? Não, não é, era muito tempo. Você tem tempo também, né? Eu eu ele estava esse dia numa empresa bem grande. É, ele falou. Ele deu problema lá na empresa lá. Né? Não gostei da mãe dela, né? Boa manhã, né? Ela é finito, né? Hum. Boa, boa, boa boazinha né? Amanhã Dora. Adora. Hum. É Será que o vento gostou do senhor? Não sei. Eu gostei mesmo. Gostei da uma galena, mas será que a galena gostou de mim? Imagina. Tem que ver isso, né? Você fala assim, Ai, gostei tá da manda, mas será que a manda gostou de você? Sim. Hum. Eu tô com uma querida. Não quer? Não tem querida. Vó, tem tomatinho aí? Não, mas não tem tomatinho aí? Não tomatinho aí. Tem que comer uma repórter. Okay. Puxa aí E a palinha lá tem que lá, lá dentro Os meus irmãos me falaram que eu vou trabalhar até meio, meio meados né, de março. É. E aí minha sexta parte já vem. Que bom, né? Aí eu já saio, minha abril já não tô lá mais. Mesmo assim, o carro novo chegou pra mim. Né? bom. Faça o pau, ué. Faça o pau e de cheguei depois, você. É. a fila anda. <risos> E o vereador ali, você viste lá? Oi, Alex. Beijo. Oi. Vem aqui, Marcos. Vamos lá. Vem aqui. A casa é sua, moço. Onde que é o último esse tamborzinho aqui? Vamos mostrar, Marcos? Vamos mostrar. Bom dia, bonito, Obrigado. Tá. Bom almoço, bom almoço. Não tem furo, não tem nada. Você tem aonde para pegar a lavagem? Isso aí é bom. Deixa aqui então? Pode deixar. É. Olha a coincidência. Não, para não tem aí. tampa. Deu, deu certo pra carregar é. lá? Ainda não, estou tirando a ah, verdura. Mas vai dar certo. Ainda vai amarrar, já. Jogar uns dois, dois palitos no chão, já mirei. Sim, um não bom. quer mostrar, Marcos? Não, muito obrigado. Bom almoço. Obrigado. Desculpa do incômodo. Não, tá, tá, né? É bom para pôr lavar isso daí, Marco. É? A lavagem dentro. É, né? É, eu vou deixar ele aqui. Uhum, porque não tem não, tanto. Não ganhei isso aqui. Ah, tá. O nosso. Doce lixo O nosso, que lixo cheguei Bom demais. É. Bom. Bom. Oh. de tem tem a.. Por isso não Isso é do é. tá é. diário. Então, eu visto o pastor Elias, o vereador Elias para Eli. o pastor ele Bom. sempre me cumprimenta, mas ele Bom, entra correndo, sai correndo, quase tem eu quase não tenho tempo. Ele vai deixar de ser amigo nosso, ele. Ele sempre me rolar. Vamos lá, tomar um café com ele. Não, eu vou buscar o selar, talvez nem a conversa de político buscar eu, não. <risos> conversa de político. <risos> é um bom pra mim. Pois bem, pessoal, eu vou agora abrir esse maracujá aqui, vamos ver como é que ele tá. Tá, pode ir fora, Tá. Dulo ainda. Parece que ele tá de vez, vamos ver. Não, não tô de vez não. Tá bom. Olha que bênção de Deus. Olha. C'est tout ça.